Você já ouviu falar da fibra ótica? Ela é utilizada em meios de comunicação como a telefonia, internet e televisão como uma forma rápida de se transmitir informação. Quer saber como funciona? Acompanhe o looks de hoje. A fibra ótica é um filamento fino e flexível que serve para guiar a luz ao longo do seu eixo. Ela tem a capacidade de conduzir a luz ou energia de um lugar a outro. Tem a espessura aproximada de um fio de cabelo e pode ser feita de vidro, plástico ou algum material isolante elétrico. A fibra também é empregada no setor médico em exames de endoscopia, por exemplo. E que tal fazer um experimento de fibra ótica na sua casa? Vamos lá? Primeiro, você vai precisar de um laser simples, esses encontrados em papelarias ou lojas de artigos variados. Além disso, precisaremos de um vasilhame transparente, água e sabão líquido. Tenha cuidado com o laser, nunca ponte na direção dos olhos de pessoas ou animais. Agora sim vamos ao experimento. Encha o vasilhame com cerca de 1 um quarto de água. Em seguida, acrescente duas ou três gotas do sabão líquido e misture sem deixar formar espuma. Agora aponte o laser em um dos lados do recipiente e observe o fenômeno de reflexão. O feixe de luz baterá no vidro e retornará. Vamos agora para a segunda parte desse experimento. Usando o mesmo laser e o recipiente transparente, pegue um canudo de plástico branco e grosso, uma garrafa pet de um litro e meio um recipiente de altura igual ou maior que o vasilhame utilizado na primeira parte do experimento, um tubo de cola quente e uma tesoura. Para começar, corte em torno de 5 cm do canudo de plástico. Em seguida, destampe a garrafa PET e faça um furo com a tesoura a aproximadamente 3 cm da borda inferior da garrafa. Esse furo deve permitir a passagem do canudo. Agora, com a cola quente, fixe a ponta do canudo no furo feito da garrafa PET. Em seguida, enche a garrafa com água e feche. A garrafa deve ficar na mesma altura ou maior que o recipiente transparente que receberá a água da sua embalagem. Para essa atividade, você vai precisar da ajuda de outra pessoa e também tem que estar em um ambiente escuro. Destampe a garrafa de modo que a água vaze pelo canudo. Com o laser, aponte por trás da garrafa na direção do canudo. Peça que a outra pessoa mantenha sua mão no recipiente transparente de modo a permitir a visualização da luz. O que você observa explica o funcionamento da fibra ótica. Na terceira parte desse experimento, você vai precisar do mesmo laser e de uma fibra ótica de plástico. Aponte o laser em uma das extremidades da fibra e observe que aparecerá na outra ponta. Por fim, vamos à última parte desse experimento, usando uma luminária de brinquedo de fibra ótica encontrada em lojas de artigos variados. Na base há a presença de LEDs e através da fibra ótica plástica, é possível observar a propagação da luz.